Ai galera, beleza? Hoje o vídeo é de Minecraft, ache o botão, beleza? Então chega de enrolação, bora logo pro vídeo, tchau! É Found this music that just gives me this mm -hmm. Can you hear? Yeah. Voices in my head This is my.